comida na mão eles estão com fome que eu sei Não. Não, né, isso aí é o que que é? Tá. Eu Eu que... Isso. o que que Ninho é mais amargo não sei. Não sei. Não sei.